Gente, muita gente. Que faz fila desde cedo para conseguir levar para casa o melhor de cada produtor. Assim é o Dia de Mercado, organizado pela Câmara Agrária de Madrid desde 2011, sempre no primeiro sábado de cada mês. A ideia surgiu los próprios agricultores e ganaderos. Então, eles queriam dar um impulso à promoção de seus produtos. Bueno, é um dia que te sirve para promocionar seus produtos, é um dia para chegar a, a los consumidores de Madrid, eu acho que é um dia importante ¿no? para promocionar seus produtos aqui em Madrid. Realizado na Casa de Campo, uma das principais áreas verdes de Madrid, o Dia de Mercado reúne cerca de 60 produtores a cada edição. Todos eles vêm de povoados próximos à capital. É uma oportunidade única para os consumidores para comprar produtos que realmente vêm direto do campo para a mesa. Este produto, este mesmo produto passado por Madrid, já se nota a diferença na qualidade. A promoção que estamos fazendo aqui é para ver si se se consegue venda de proximidade. Porque na Espanha não se dá muito a venda de proximidade. Na zona de Cataluña, por aí, se dá mais aqui. Na zona centro de Madrid, se dá muito pouco. O contato direto com o produtor e a variedade são os principais atrativos. Pães, licores, azeite, vinho e queijo são apenas alguns dos itens encontrados no mercado. Um espaço importante para que pequenas empresas mostrem seus produtos. No processo, estamos exclusivamente, três de minhas filhas... ...y una chiquita que tenemos más, una persona más que tenemos y yo. Nosotros nunca ampliaremos a un sistema de comercializar los productos a través de, de grandes superficies. A fórmula del día de mercado parece agradar tanto a los productores como a los consumidores. Es un día fenomenal y bueno, es un día de fiesta el venir aquí a la Cámara Agraria a disfrutar de este día... ...y a comprar productos de Madrid que es lo importante. Es fabuloso, no, es propaganda, ¿eh? de verdad. La carne sobre todo, a nosotros porque la encargamos a mitad de semana... Para quem se interessou e está por Madrid ou planejando visita à capital espanhola, fica a sugestão para conhecer um pouquinho melhor o que de bom esta região tem a oferecer.